Sacanagem, né? É sério mesmo? Por causa disso, 90% das pessoas não sabem por onde começar na internet? Fala pessoal, Guiminar é aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos para você começar na internet. Isso mesmo, a maioria das pessoas não sabem por onde começar. Tem muito conteúdo, mas não sabem por onde começar. Então eu vou te revelar os 5 passos para você começar na internet. <música> você tem ideia, o que me motivou a gravar esse vídeo foi uma imersão presencial que eu fiz. Então, eu tava lá naquela imersão e, como de prática, eu sempre pergunto para todo mundo Por que que você tá aqui? Qual o seu principal problema? Qual a sua dificuldade com marketing digital? E a galera começou a me responder. Tinha gente de todas as áreas. Dropshipping, afiliado, CPA, infoprodutor, pessoas que queriam criar produtos digitais, mas todos tinham um problema em comum. É sério, todos estavam com o mesmo problema. Eles falaram o seguinte, Gui. Eu já pesquisei muito no YouTube, eu sei muito sobre o meu negócio, já descobri vários caminhos, porém eu não sei por onde começar. É sério, todo mundo, todos, todos que estavam presentes na imersão falaram o seguinte, eu não sei por onde começar. E nesse momento eu lembrei de quando eu comecei, e realmente foi isso. Eu lembro que eu comecei com o material do Conrado, então estudando o material do Conrado, estudando fórmula depois, estudando vários cursos, só que eu não sabia exatamente como dar o primeiro passo. Eu estava com overdose de informação, tinha muito conteúdo e não sabia por onde começar, de certa forma. E o que acontece? Pensando nisso, lembrando disso na imersão que aconteceu, eu falei, vou gravar um vídeo para mostrar para as pessoas como começar, como que eu pulei essa etapa e o que, que eu fiz para começar. Então assim, eu vou te falar cinco passos que você pode seguir e começar mesmo a partir de hoje. E para mim, o quinto é fundamental, o quinto é o melhor de todos. Primeiro passo, pense o seguinte, o que você vai falar? Qual a mensagem você quer passar para o mundo? O que você gostaria de falar? O que você gosta? O que te dá prazer? você vai falar nos próximos 4, 5, 10 anos? você falaria sem nenhuma dor de cabeça? Pense primeiro nisso, no que você gosta de falar. Porque quando você pensa no que você gosta, você define tópicos que você vai ter maior prazer em ajudar as pessoas ali. E o legal é você criar um manifesto. Como assim um manifesto? Eu, há 5 anos atrás, eu falava sobre marketing digital. Hoje, eu continuo falando sobre marketing digital e com o mesmo empenho, com a mesma vontade que eu tenho de falar sobre esse assunto, porque eu adoro esse assunto. Então todas as pessoas que me conhecem sabem que eu falo daquele tópico e sabem que eu domino aquele tópico. E eu continuo falando sobre aquele tópico. Eu não tenho o que inventar. Exemplo, pega algum bilionário ou pega alguma pessoa bem famosa que você goste. Analise os vídeos que ele conta da história dele, do que ele começou, do que ele fez lá do começo e o que ele conta agora. Se você pegar por esse princípio, você vai ver que essa pessoa, esses caras, eles falam sempre na mesma linha de raciocínio. Eles não mudam. Por quê? Isso é um manifesto. Então, começa por aí. O primeiro passo é você definir o que você gosta de falar, porque vai te dar prazer e você vai continuar falando. Você gosta de coisa nerd? Fala sobre isso. Se você gosta de negócio, fala sobre isso. Fale coisas que você tenha prazer e não coisas por dinheiro, porque depois, lá na frente, você vai entender por que não falar por dinheiro, mas falar por prazer. E o segundo passo é o seguinte. Como você vai falar isso? Como você vai passar a sua mensagem para o mundo? É isso mesmo. Você vai ter que definir sobre como você gosta de falar a sua mensagem para o mundo. Pode ser texto, pode ser podcast, pode ser vídeo e outras formas. Eu gosto muito de fazer vídeo e gosto muito de podcast. Eu não sou muito bom com texto. Então, não é por isso que eu tenho que fazer todos os materiais. Eu vou fazer o que me dá mais prazer. E pra você, a mesma coisa. Como que você vai definir para começar? Pense o seguinte, você gosta de gravar vídeo? Então comece por vídeo. Você gosta de gravar áudio? Então comece por áudio. Você gosta de escrever e não gosta de vídeo? Comece escrevendo. Vai escrever ebook, vai escrever livro, vai escrever coisas que você gosta, Mas transmita a sua mensagem para o mundo. É assim que você precisa começar. Por quê? Todo mundo fica com aquela ideia. Ah, eu vou começar no YouTube, no Instagram, no isso, não sei, não sei o que, não sei o que. Mas não gostam de vídeos ou não gostam de textos. Então, por que fazer algo que você não gosta nesse momento? Não vai ser prazeroso e você não vai fazer com qualidade ou não vai ter continuidade. Em algum momento você vai desistir e vai parar. Por isso que a maioria das pessoas travam na hora de fazer. Imagina, eu não sou muito bom com texto, eu não tenho muito prazer em ficar escrevendo ali textos. Então, se eu tiver que escrever um blog em uma, duas, três semanas, eu vou ficar de saco cheio daquilo. Porque não é o que eu gosto. Eu prefiro abrir a câmera e falar, porque pra mim é muito mais legal. Eu gosto disso, eu gosto de aparecer. Mas, por exemplo, eu tenho um sócio que ele não gosta de aparecer. E o que, que ele falou? Ele prefere cuidar do background, prefere fazer o material em texto, essas coisas assim. Então fica muito mais prático. Comece pela parte que você quer. Esse é o segundo passo. E logo de cara a gente já entra no terceiro passo. O que, que é o terceiro passo? Onde você vai colocar o teu conteúdo? Onde você vai distribuir? pensa o seguinte. Cada mídia social, cada canal na internet, é como se fosse um canal na televisão ou um programa na televisão. Imagina lá. Você tem o Instagram, você tem o YouTube, você tem... O Facebook, você tem o LinkedIn, você tem o Twitter e tem várias outras. Tem o blog, você vai escolher qual canal que o teu público tem mais facilidade ou que você gosta mais. Então, por exemplo, se você gosta de vídeo, você vai optar pelo canal de vídeo. Se você gosta de texto, você pode escrever um blog, você pode colocar lá no, no Facebook textão mais imagem, você pode fazer isso. Então, você vai escolher qual canal que você tem maior facilidade. E olha, não precisa fazer por todos. Comece com um canal ou dois canais. Não faça com várias mídias sociais, porque quando você tem que fazer muito, você não faz nada. Esse é o problema, por isso que a maioria das pessoas travam na hora de começar, beleza? O quarto passo. O quarto passo é muito bacana. O quarto passo é o seguinte, você precisa definir claramente quem é a pessoa do outro lado que vai receber o teu conteúdo, que vai receber a sua mensagem. Quando você define essa pessoa, você entende essa pessoa, você vai ver o que ela procura, quais os problemas que ela tem o que, que ela gostaria de ver de conteúdo, como ela gostaria de ver, qual o formato que você está fazendo, se agrada aquele público ou não, ou até mesmo qual público exato você quer falar. Quando você começa a definir isso, você vai responder algumas perguntinhas sobre quais os problemas que essas pessoas têm, o que, que você sabe solucionar, o que, que o seu conteúdo vai ajudar essa pessoa. Pense o seguinte, se você pode ajudar essa pessoa, você é um comediante e quer gravar conteúdo de comédia. Você está ajudando uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que chegou em casa e quer se divertir assistindo um vídeo de comédia. Então você está resolvendo o problema de alguém que é tirando o estresse dele. Ou você é um cara super técnico em uma área de finanças e você quer ajudar uma empresa a sair do buraco. Você pode gravar um conteúdo que você vai estar ajudando o problema daquela empresa. E é algo que você tem prazer em falar. Então você tem que começar a pensar dessa forma, para começar na internet. Esse é o quarto passo, ele é muito top. Mas assim, antes de eu te contar o quinto passo, seguinte. Marca aqui embaixo dois amigos. Compartilhe esse vídeo com dois amigos. Pode ser pelo WhatsApp, pode marcar, envia pelo próprio YouTube, LinkedIn. Onde você estiver vendo esse vídeo, compartilhe com dois amigos que estão precisando assistir esse material. São duas pessoas que estão travadas. Compartilhe com dois amigos que são travados e não conseguem sair do zero. Sabem coisa pra caramba, mas não conseguem começar na internet. E por isso eles estão aí patinando e não ganham dinheiro. E poderiam estar ganhando muito dinheiro na internet. Beleza? Vamos direto para o quinto passo. O quinto passo é o seguinte. Pense e responda essa única pergunta. O que te bloqueia? É sério, responda, o que te bloqueia? Isso é o que está definindo se você vai começar mesmo ou se você vai ficar parado. Tem duas vertentes sobre esse ponto, sobre o que te bloqueia, que eu gosto de falar. O primeiro deles é a autocrítica. Como assim a autocrítica? Você está analisando como as outras pessoas estão fazendo um vídeo, você pega lá aquele cara que você admira muito, tem um vídeo top daquela pessoa, você olha aquele vídeo e olha o seu vídeo e fala, ah, o meu vídeo não está bom, meu vídeo não está bonito daquele jeito, eu não tenho câmera profissional, eu não tenho microfone, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O meu conteúdo não está bom. Ou aquele seu texto. Você olha um cara que escreveu um texto impecável. e fala. Ah, meu texto não está bom como o dele. Não está bem organizado. A minha foto não está tão boa quanto a dele. Você começa a se autocriticar. Falando que o seu material não é bom. Em frente a alguém que já está anos na frente no mercado. Esse é o principal problema que acontece. Para quem vai começar. Tá? Seguindo nessa linha. Pare de comparar os outros. Eu, eu costumo brincar com os meus alunos a mentoria. É o seguinte. Vai lá no canal daquela pessoa que você admira muito. E procura o primeiro vídeo que ela fez. O primeiro, vai volta, volta tudo. Vai lá no primeiro vídeo. Quando você chega no primeiro vídeo, você vê que aquela pessoa começou sem saber o que ela sabe hoje. Ela começou de maneira simples, mas ela começou. E hoje, ela é um profissional naquele segmento. Se é um vídeo, tem um vídeo muito top hoje, mas o primeiro vídeo dela, tenho certeza que não foi bom. É o que acontece no mercado. E agora, o segundo ponto que te bloqueia, provavelmente, é o que os outros vão falar. A opinião dos outros. Eu lembro quando eu gravei o primeiro vídeo, os meus amigos me zoando e tudo mais. Medo de ser zoado. Ou medo, o meu conteúdo não vai estar tá bom e as pessoas vão falar mal de mim. Provavelmente essa é uma das críticas ferrenhas que a maioria das pessoas colocam. Ou elas se comparam com os outros ou elas pensam, o que vão falar de mim? Então se você tira e elimina isso, você simplesmente começa. E esse é o quinto passo que eu deixo pra você. Tire o que te bloqueia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então ó já deixa o dedo no like aqui. E não esquece de compartilhar com aqueles seus dois amigos.